Rusher! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos. Neste momento, Guilherme teve dúvidas se estava olhando para a câmera certa ou não. Infelizmente, ele errou durante o vídeo todo. E será esse olhar torto que você terá que aturar durante este conteúdo? Este é um desafio. Será que sua mente consegue suportar tamanha desorientação ocular? Continue assistindo para descobrir. Vamos fazer algo diferente, eu quero fazer aqui um pequeno jogo, assim como nós estamos fazendo lá no canal do Rabisco, a gente tem o Retardo Falado, onde eu tô ali com o Doug Lira e o Leonardo Amaral fazendo umas brincadeiras, eu quero trazer um pouquinho disso para cá, para esse canal também. Só que aqui eu quero tentar desenhar de cabeça e ver o quão próximo eu consigo chegar dos designs originais de alguns personagens que vocês sugeriram para mim lá no Twitter. Em meia hora teve mais de 100 sugestões, então eu vou ter uma gama muito ampla para escolher. Mas eu queria que o jogo tivesse aqui, um certo, né, desempenho para isso, eu fiz duas categorias aqui de personagens, um mais fácil, o outro mais difícil, e na verdade né, é a minha proximidade com esses designs, vamos ver o que que acontece, eu vou escolher o meu primeiro personagem baseado nas suas sugestões agora e a primeira sugestão que eu peguei foi a da Carol Pomps aqui, que falou pra eu desenhar o Titã Bestial de Shingeki no Kyojin. E eu assisti faz pouco tempo e eu, eu, eu diria que é um personagem fácil, porque eu, eu andei vendo ele bastante. Vamos ver o que que acontece, né? Eu vou começar primeiro com a camada de rascunho aqui, eu vou me permitir um pequeno rascunho. Eu sei que a cabeça dele é a parte mais piquetucha do bicho, né? Porque ele tem ali um tronco... Exageradamente grande, algo mais ou menos assim, né? Ele tem os braços mega compridos Eu vou fazer ele numa pose bem... Bem normalzinha né? Ele tem uns bração assim, gigantesco, fino Tem uma mãozão grande também Eu vou diminuir um pouquinho ele já aqui Vamos lá uh, É, tem umas mãozona E tem umas pernoquinhas Eu sei que tem... As pernoquinhas dele tem um negócio assim, meio... Meio feminino, não é? Se você parar pra pensar Mas é, é uma estrutura um tanto quanto normal, na verdade Compartilhada entre ambos os gêneros. Vamos ver aqui o que que acontece. Eu... <risos> tá, meio... tá meio torto, né? Vamos lá. Ok. Algo assim. Ó, você provavelmente aí tá vendo o personagem, né? Eu não faço ideia, mas vamos ver se eu consigo chegar próximo. Eu sei que a mão é gigante. Eu não sei se a mão chega a tocar o chão ou se ela fica quase nessa iminência. Mas eu vou fazer algo assim, mas eles... Agora, aquela parte dos pelos e tudo mais é onde a, a confusão começa. Esse bicho tem orelha? Tem que ter, né? É quase um macaco, é um macaco, né, praticamente, né? O titã bestial. Vamos ver, ok. Eu acho que aqui o esboço até que tá... <risos> até que tá decente. Eu diminui um pouquinho a opacidade e vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom e... Vamos lá, a cara dele... Caramba! Oh, um, ele tem uma franjinha, não tem? <risos> eu acho que é algo assim, tá? E aí tem a cara dele, aqui. ele tem barba, é como se fosse uma barba, né? Aqui assim, no rostinho dele. Tá ficando ótimo, tenho certeza. E aí aqui o cabelinho é, é um pelo, né? Ele tem o pelo, ele que cobre ele, ele tem a orelha, né? <risos> eu não, eu não sei, né? Eu acho, eu acho que tem. Eu acho que é uma, é uma orelhica, na verdade, eu acho. Vamos fazer aqui uma orelhica, bem petiriquitinha mesmo, ó. Tá. Aí ele tem os olhos, né... Dependendo do, do momento do anime, ele tem só aqueles aqueles pontinhos vermelhos assim, né? Só aquela bolotinha de de olho malvado. Não, né? Temos aqui o Zeke. Vamos lá. Eu acho que é algo assim. Agora o nariz... Eu sei que a boca é comprida. Eu sei que a boca é bem, é bem grandona, né? De fora a fora. Assim. <risos> isso não tá Os dentes são afiados, né? Ele tem uns dentão meio. É. Ok. Ok, eu acho que. É. Agora, agora tá ótimo. Não é? <risos> e o nariz. Ele tem um nariz de macaco mesmo, assim? Eu fiz chão um... É só um chimpanzé isso aqui, né? Tá, ok. Ok, eu acho que. Tá parecido, né? Ok. Vamos lá, vamos fazer uns pelinhos aqui em volta. Diminuir ainda mais essa opacidade. Vamos aumentar um pouquinho esse brush aqui, porque eu não quero ficar tão, tão pequenininho aqui. Essa parte do corpo a gente pode ter um pincel maior mesmo. E eu sei que o, pei, o, pei, o peitoral... Eu sinto que essa barba dele aqui é maior, essa, essa coisa aqui, né? Ah, eu acho que é algo assim, minha mãe. Hein? Tá, eu vou fingir que é isso. Beleza, no peitoral, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter... Tem, tem um negócio meio, meio Super Saiyajin ali, né? Meio Super Saiyajin, digo, né? Aquela outra versão lá, Super Saiyajin 4. É o 4, é o 4, né? Então... <risos> isso aqui não dá certo. <risos> e aí tem uns abdômen aqui também. Eu acho, né? Eu lembro dele ter um um six-pack aqui nesse, nesse grande corpo. Ou será que eu tô viajando total, né? Eu não, eu não sei, agora... Agora aqui é o território difícil, ok? Eu acho que é algo mais ou menos assim mesmo. Agora, esse cara tem mamilo? Eu vou, eu vou botar o um mamilo porque... Não, não tem. Não é possível. <risos> tem alguma chance desse cara ter mamilo? Eu acho que não. umbigo? Também não faz muito sentido, né? Mas vamos, vamos pôr, né? Vamos pôr um umbigo aqui nesse bicho. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele não é um bicho tão complicado, né? Ele é... O design dele é mais ou menos simples. Acho que a questão maior são as proporções mesmo O tamanho da cabeça, com o tamanho do, do tronco O tamanho das pernas e dos braços, né? Vamos ver se eu consegui acertar isso Ou se eu estou completamente enganado Eu não faço ideia Mas eu coloquei aqui como se fosse um personagem fácil Porque eu, eu, eu tenho uma memória bem recente dele Vamos ver se eu consegui acertar mesmo A princípio, vamos terminar aqui só então os, os pezinhos Algo assim Não é, ó Fazer uns dedinhos, um dedo meio pra dentro. É, mas me culpe. O pé, dele, o pé dele também não tem pelo, né? Eu acho que o pelo deve acabar mais ou menos aqui, assim. Certo. Os bração. Vamos puxar aqui uns, umas linhas mais soltinhas também. Beleza. E a mão, a mão eu acho que ele tinha tipo pelo aqui em cima da mão. E provavelmente algo assim. Aí a mãozão dele tem uns dedão compridíssimo, né, com as unhas bem afiada. Algo assim. E... Acho que, dá pra faz... acho que dá pra fazer assim mesmo. Tá ótimo. Vamos fazer algo parecido aqui desse outro lado. É um pouco apressado, mas eu acho que... Tá batendo. Não tá, não tá certo. Não tá certo, mas também não tá horrível, né? Vamos comparar então? Deixa eu ver aqui, eu vou procurar uma imagem do Z e ver o quanto que eu acertei aqui no Titã Bestial. E tá aqui a comparação lado a lado do... do... Eu gostei, eu gostei. A proporção do corpo eu acho que eu acertei bastante. Eu não lembrava que ele tinha ali essa parte inteira do tronco, né? De fora a fora exposta. Eu imaginei que era só... Bom, é, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz o Dragon Ball ali mesmo, né? A barba dele era muito maior. Eu fiz ela bem menorzinha ali. E né, essa parte aqui em cima do peito. Mas eu acho que a proporção... É, a mão dele também é bem menor do que a que eu fiz ali. Mas, no geral, eu acho que... Ok, até, até que eu fui bem, né? Me diz aí, eu acertei bastante, você achou que tava perto? Você achou que tava mais parecido antes de, da, da, da comparação? Hum... <risos> Vamos pro nosso próximo personagem, então, onde eu vou escolher uma sugestão mais difícil pra mim, algo que eu tenho mais dúvidas na hora de fazer, e vamos ver o que acontece. Eu já consigo ver nesse daqui, que acho que os maiores pontos de diferença foi a orelha era comprida, né, e eu não lembrava que ele tinha essa orelha pontudinha. E também eu tirei completamente o nariz, né, que ele tem um, ele tem um narizinho, um narizinho pontudinho pra cima, mas ele ainda tem o um nariz, eu fiz um nariz bem mais símio nele. Mas vou me considerar aqui que eu, que eu fui bem, eu fui bem pra mim Já selecionei aqui o nosso próximo personagem de um nível mais difícil E a sugestão é do Gabriel Wagner, o Kubawara E foi neste momento que Guilherme não reparou que tinha falado o nome do personagem com as sílabas trocadas Igualmente ao seu olhar torto durante este vídeo Ele continuará repetindo o nome de forma incorreta até o final Será que você consegue também suportar este tipo de infortúnio? Veremos a sua força no final deste vídeo. De Yu Yu Hakusho, eu assisti o Hakusho, acho que duas vezes na vida, eu sei que é do mesmo autor do Hunter x Hunter, então eu acho que eu tenho algum algum alguma capacidade de reproduzir o personagem. Eu sei que ele tem aquele topetão daquele estilão muito louco japonês lá, da dos bullies de escola do Japão, ele que tinha uma espada, não é? Uma espada de, de energia, de fogo, de sei lá o quê? Hum. Vamos lá então, eu vou me permitir novamente um esboço aqui, então eu vou fazer aqui uma cabecinha, fazer algo mais ou menos assim, e aqui eu vou tentar fazer uma pose, uma pose épica para este personagem, algo, algo mais ou menos assim, sabe? Bem de cima assim, uma visão maneira. Isso é uma questão que eu, normalmente, erro. <risos> tá, é o que eu preciso aprender. Esboçar, assim, é bom por causa disso, né? A gente começa a perceber alguns desses pontos que a gente precisa dar uma melhorada. Ok. E eu quero fazer ele com aquela, com aquela espada espada maneira lá. Então, eu vou fazer esse braço aqui. É... Com uma mãozinha assim. E aqui a gente pode fazer um... Apesar que tá passando por cima do pé dele, né? Vou fazer ela mais aqui, assim. Beleza. Ele é... É isso que eu lembro do personagem, né? pelo menos. E vai, o vai... Yusuke, maldito! É. Era aquele clássico antagonista que vira um amigo do personagem ali, né? Pelo menos é o que eu me lembro também. Eu acho que eu só assisti o começo de Yu Yu Hakusho. E eu lembro de ter visto na televisão também uma das lutas dele lá com o Toguro. Eu lembro disso. Mas é, é, é um anime que eu queria ter assistido mais, viu? Porque o negócio é muito maneiro. E é do, do cara do Hunter, né? Então, tá. Acho que esse pé aqui dá pra... Pra vir um pouquinho mais pra cá. E a gente já encerra o nosso rascunho. Uma orelhinha aqui. <risos> Eu sinto que ele tem a cara meio, meio redonda. Eu vou fazer o Johnny Bravo, vocês vão ver. <risos> ok. Tá, pronto. Rascunho é isso. Vamo, vamos fazer uma outra coisa aqui agora então. Eu lembro que o. O, o Kubawara, Kubawara tem uma cara de mal assim. Ele tem uma costeleta. Agora vai ter, né? Eu, eu tô tentando também reproduzir o estilo, mas eu, eu acho que eu vou falhar um pouco mal aqui. Hum... <risos> eu acho que isso aqui tem a cara dele. <risos> Bom, é isso, que, é isso que eu lembro. Ele tinha a cara comprida, mas ele não tinha a cara tão máscula, né? Ele tinha uma cara compridona, assim. <risos> É isso que eu me lembro, poxa. <risos> Deixa eu ver. É. Eu, eu vou fazer assim, vai ser. É isso daí. É isso que eu tenho. Eu acho que o topete era é um negócio meio assim, meio, meio pão francês, né? Uma coisa mais ou menos desse jeito. E... Ele tinha um uniforme de escola só? Era só isso? Só que era azul, não era azul? Eu diria que ele tem aquela roupinha de uniforme mesmo. Pelo menos é, também, o que eu me lembro. Vamos fazer umas roupas. Rugas, rugas não, né? Na roupa a gente tem dobras. Rugas é na cara. Tá, vamos fazer aqui algo assim. Acho que funciona também. Pra cá. É isso aqui, né? Não, <risos> não tem nada a ver, né? Vamos lá. Esse, esse é o que eu escolhi ali que eu achei mais difícil, assim, no sentido de ser um personagem que eu vi muito pouco também. É outro. É um anime que eu assisti pouquíssimo. Comparado com, e engraçado, a maioria das sugestões foram personagens de anime, viu? Tô achando que tem muito otaku nesse negócio aqui Bom, vamos aproveitar isso, né? Vamos desenhar aqui de cabeça o que, é, o que conseguirmos Desses personagens, essa, essa pose dessa mão aqui tá horrível Mas é o que a gente vai ter pra hoje, ok? Deixa eu fazer umas sombrinhas aqui, só pra gente ter um pouquinho mais de, de contexto aqui Contexto de iluminação Aqui é uma mãozinha Tenebrosa Certo. E a espadona de magia dele... Eu acho, eu acho que era algo... Eu não sei se ela tinha. Será que ela tinha um negócio assim? Eu vou fazer como se tivesse. Como se tivesse uma base assim maior. Okay? Eu acho que isso aqui tinha um contorno duplo, na verdade. Eu vou fazer um, um interno aqui também, só pra ter alguma coisa. Vamos fazer aqui ó, a calça pra ele. Querendo ou não, a, a roupa dele até que é bem simples, né? Ele não é um personagem... Com muitos detalhes, né? Vamos fazer aqui esta outra parte da calça. E ele devia ter um sapato, sei lá, né? Normal, né? Um sapato preto. Eu lembro o Leório, né? A, a estrutura do corpo dele. É o caraltão, né? E com a roupa um pouco mais social, eu diria. Ok. <risos> é, é isso aí. Esse, esse é o meu. Cubauara. Cubauara. Ele, ele tinha. Será que era sobrancelha? Deixa eu tentar sem sobrancelha. Não, ele tinha sobrancelha, assim. Ok, é isso, é isso, o meu é isso Vamos comparar, então Deixa eu ver aí o que que O que que aconteceu E tá aqui a imagem verdadeira Olha, eu, eu não tava tão longe Mas eu errei muita coisa Nossa, muita coisa tá diferente Quer saber? Eu vou tentar arrumar um pouquinho ele Eu vou aqui, ó, focar no rosto Eu acho que o rosto... Nossa, eu errei A roupa dele é largona, né? Mano, não tem nada a ver Tá vendo, ó isso, isso eu acho que é um ponto muito interessante, pessoal. Pra vocês verem, né? Como tá nos detalhes a maioria dos elementos que a gente reconhece logo de cara, né? Nos personagens. Eu consegui pegar ali o, o, o mais ou menos do personagem, né? Mas se você for ver realmente ali no, no pente fino, tem muita coisa que eu deixei. Ele tem um olho mais triangularzão. Aqui ok, até que eu tô mais ou menos dentro. O nariz dele era mais pontudinho assim, estilinho mangá, anime mesmo. O beijo aqui eu acho que ficou... Ficou interessante até, mas ele tem o rosto muito mais fino E ele também tem aqui, ó Essa parte da bochecha muito maior, né E aqui também, assim Essa parte aqui do cabelo dele Pelo jeito, ela vai mais pra baixo aqui, né E tem mais pra cá, assim Acho que tem uma tem uma certa projeção pro alto aqui, mas com, com... Ah, Até que a, a orelha eu tô surpreso que a, ele não tem, ele não tem Ele não tem nada aqui <risos> Eu achei que ele tinha uma costeletinha, mas não tem não e no geral a roupa dele é muito mais largona, né, do que eu fiz. Olha esses botõezinhos aqui, hein? Esse botãozinho aqui no. Foi é o que eu não incluí de jeito nenhum. E aqui. Isso daqui bem mais compridão pra cá. E a calça dele é enorme, é enorme. Olha o tamanho da. Nossa, eu não ia lembrar disso de jeito nenhum. Eu lembrei da espada. Olha, a espada eu até que acertei bastante. Acho <risos> que a espada foi o que eu mais acertei, na verdade. Deixa eu ver Fica aqui um antes e depois também, ó Fica aqui pra gente comparar, dar uma olhadinha Como é que tá aí, ó a diferença. Hum, leves a luz, eu acho que eu tô começando a entender muito mais sobre esses designs, viu? E fica aqui o experimento pra você também. Vale a pena você fazer pra ver o que você consegue perceber de diferente. Eu gostei bastante do experimento. Vocês gostaram do vídeo? É um modelinho interessante pra vocês? Querem mais desse modelo? Então deixa aqui pra mim recomendações de personagens pra eu desenhar no próximo que eu vou pegar agora do, desses comentários desse vídeo aqui no YouTube. A outra vez foi no Twitter, o próximo vai ser aqui do YouTube. Então me segue lá no Twitter também, né? Quem sabe não tem outras coisas que você pode me ajudar por lá, que vai virar conteúdo aqui no canal Talvez eu escolha a sua recomendação Beleza? Então é isso daí Pessoal, muito obrigado pela presença Em mais um vídeo aqui no canal Brush Rush Eu adorei fazer isso daqui, vamos ver se funciona Se é algo que é legal pra gente fazer mais vezes Ok? A gente se vê no próximo Valeu e falou!